E agora, boa sorte, aqui fala Joy is para mais um videozinho e desta right. Joy is right. Joy is right. Joy is right. Joy is right. Joy is right. Joy as skins que eu mais gosto manos e então manos, hoje vai ser um vídeo de top 5 no CSGO de armas abaixo de 50 euros e abaixo disso eu vou começar da quinta para a primeira manos se vocês gostarem do vídeo não se de deixar mega like manos vamos chegar aos 35 likes hoje para um vídeo aqui diferente pá eu vi isto no canal do Window, ele a fazer deste género e eu tive uma ideia então de fazer porque é que não faça aí as skins que eu mais gosto, até 50 euros, portanto, é isso, manos, ok? Uh, vamos começar aqui pela quinta. Uh, na quinta, na quinta posição eu escolhi a M4A4 Azimov manos, uh, ela está a custar cerca de, na minha opinião, com pouco uso, que é uma arma muito bonita, manos, ela está muito bonita mesmo, o aspecto dela está incrível uh, eu já estive a ver em jogo, já peguei nela por acaso e pá adorei mesmo com poucos não testada no terreno manos está a 37 euros manos 37 euros está mesmo linda a M4A4 eu agora ando a usar mais uh, a... a usar mais M4A1 yeah, eu perdi as minhas skins todas, portanto yep. portanto eu ando a usar a A1 Uh, para mandar mais headshots e tal e entretanto ainda estou em Gold 2, mas mesmo assim eu curto bastante esta skin penso que é muito boa para usar no mesmo 4x4 portanto abaixo de 50 euros, portanto aconselho-vos eu a comprar esta skin uh, em quarto lugar, na quarta posição temos uma AK47 Vulcan com pouco uso esta capa está por volta dos 35 euros uh, no momento que eu estou a gravar, claro esta capa manja é a minha capa favorita, é a minha capa favorita mesmo Pá, não tenho muito a dizer dela, eu adoro jogar da capa e acho que ando a ter skill para jogar da capa uh, Portanto, pá, não tenho muito para dizer sobre essa a capa 47 É bastante bonita, não, não tenho nada a apontar, vocês devem estar aí a ver umas imagens a, a passar não tenho nada a apontar sobre esta capa, simplesmente acho simples, tem ali o cano, a cena de carrão, tem as balas, tem a corzinha dela e tal, portanto, acho que está muito bonita, mas pronto, vamos continuar. Passando aqui para a terceira posição, temos uma Desert Eagle Blaze original de fábrica, a aproximadamente 45€, euros. já manos, 45€ euros esta Desert Eagle, esta Desert Eagle está mesmo brutal, manos, Sabem que é brutal, pronto, está altamente, mano, está mesmo tipo, tá top zone, top zona mesmo. Adorei quando vi esta Desert Eagle. O Tiago Alci anda a usar esta Desert Eagle e o Window também, acho, bué top mesmo, bacana. Eu também gosto de, na segunda posição de Desert Eagle, Isto também curta com o Micho Dragon, também está mesmo top zona. E depois uma, uma Conspiracy, pá, mano, está qualquer coisa. Esta Desert Eagle tem ali as chamas. Que chama muita atenção, é muito apelativa e pá, é mesmo bonita. Não tenho muito a dizer sobre Desert Eagle. Não sou muito de jogar Desert Eagle, mas até que lhe dou bem. <risos> Boa. Mas pronto, passando agora para a segunda posição, Manos, temos uma AWP Hypervisor Original da fábrica, pelo menos 42 euros. Esta AWP Manos é a minha a terceira AWP favorita. Ya, yeah, a minha terceira AWP favorita. A primeira WP favorita minha vai ser a que está em primeiro lugar Mas vamos falar agora desta segunda Pá, A WP Hyper Beast eu penso que foi um dos designs mais tops que houve até ao momento Em termos de, de desenho, então a bem mais Acho que foi muito bem aplicado este Hyper Beast Está ali o desenho da Hyper Beast ali na arma, acho que ficou mesmo bacano Tanto na M4A1S como na AWP Acho que ficou bacana nas duas Na Nova também, na Nova também ficou fixe mas não, não, não é um não, não, mas como também, não também, mas pronto. AWP, sou uma pessoa que costuma jogar bastante, e pá, adoro jogar a AWP, e se tivesse mais Hyper ficava muito contente. Passando agora para a primeira posição da tabela, temos a minha AWP favorita, mesmo passando à frente Dragon Lord da Medusa, temos uma AWP Asimov testada no terreno, 30 euros aproximadamente 30 euros mano, vocês não ouvir bem Eu preferia, manos não, não, de... não, preferia que me dessem uma Dragon Lord Eu vendia a Dragon Lord ou trocava no site, não dá para vender, não é? Trocava por Naifas, e pelo menos por mais Asimov, manos Estou-vos a falar sério, eu adoro as imóveis, manos, é mesmo bonita, estou-vos a falar sério Um amigo meu tem um imóvel e é mesmo top, ou seja, devem tá, tá a ver a passar as imagens Digam lá, se não é mesmo linda esta ano, fogo, está mesmo top, manos Esta Asimov custa, como eu disse, aproximadamente 30 euros E, manos, eu aconselho-vos, se for para a LV, eu aconselho-vos a ir para a Asimov, manos Mesmo que vocês tenham para que assim, eles comprem a Asimov, não comprem outro, outra por causa imóvel abaixo de 50€, está top zona manos, vocês. É boa para fazer trades e tudo manos, mas para mim se eu tivesse mais imóvel nunca atirava do meu inventário. Apesar que agora eu não tenho inventário nenhum, tenho uma medalha de serviço de 2016, não é nada porque perder as skins todas, mas feliz. É um manos, é isso. Espero que tenham gostado deste vizinho. Este vizinho ficou curto, curtinho, sei, tem para aí aqui é uns 6 minutinhos, 7, portanto é isso. Uh, espero que tenham gostado do vizinho. Não se esqueçam de deixar mega like para mais vídeos desses, tentar chegar aos 35 likes. Se nós não chegarmos aos 35 likes, não faço o top 5 e se chegarmos aos 35 likes faço um top 5 de facas, manos. As minhas 5 facas favoritas, portanto é isso, manos. Bora deixar mega like ajudar aí o canal. Espero que um gostassem vizinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com e fui!